Aqui no flow, pegou a penela, o pichar moto. Ela falou que tu broxou. Aí meu mano, sabe que eu sempre improvisando. Não caia a corrida, nem tá passeando. Eu brochei, tá ligado? Eu vou explicar antes brochar aí, aí, eu posso. Faço... É foda, é foda, é foda, é foda. Ei, uou, uou, uou, uou, uou.